Dessa então você participa a partir de agora aqui junto com o Nilson Araújo, através das nossas redes sociais, através do nosso WhatsApp, reclamações para grandes denúncias, outras situações, outras pautas, vídeos, imagens, envie para este número que está aparecendo na sua tela, tá bom? lá. 997-82-4426 Vai se inscrevendo aqui no nosso canal Compartilhe aqui o nosso jornal A edição de hoje Se inscreva aí, clique no gostei E ative pronto o tirinhos Obrigado, tá certo meu povo? Grande Davi aqui na técnica Operando os nossos botões eletrônicos E levando a melhor imagem Pra você Davi, conterrâneo lá do Molon né isso? Vamos em frente que atrás está cheio de gente E olha, a polícia, foi a polícia ambiental, né? Aprendeu é, é, sete, foi sete cães, sete cães Resgatou, né? Sete cães, sendo seis filhotes Por mal, maus tratos Olha que absurdo, minha gente Olha a imagem dessa cadelinha são sete cães em situações de maus tratos, seis deles filhotes, além de aves silvestres, que eram mantidas em cativeiro. Foi nessa semana. O suspeito, obviamente, foi preso em flagrante pela polícia civil. Segundo a corporação, os policiais foram até a casa dele, que fica lá no Jardim do Bosque, após receberem denúncias sobre a situação dos animais no local. No imóvel, os policiais encontraram cães, seis filhotes e uma cadela adulta com desnutrição e debilitados em situação precária. Na residência, os agentes também localizaram diversas aves silvestres em gaiolas e acondicionadas em local insalubre. Então, rapaz aí, o, o homem foi detido pela polícia, agora vai ter que responder a essa situação de maus-tratos né, dos animais e vamos ver que pé que isso vai dar, né, minha gente? Rodovia do Açúcar, aqui na região de Santa Bárbara, Capivari, né? Veja só o que aconteceu com um caminhoneiro. O, o rapaz, ele desceu do caminhão para ver o que estava acontecendo, né? porque parecia, que parece que tinha dado uma pane lá no caminhão, ele desceu para ver e no que ele estava debaixo ali do caminhão, o caminhão é, começou a rodar sozinho, descer sozinho. E fatalmente, lamentavelmente, ele morreu. Foi atingido por, né, pelo caminhão. Foi no final da tarde é, de quarta-feira. Né, o acidente ocorreu por volta das 11 horas. Da manhã no KM161 da estrada da rodovia do Açúcar, a rodovia Comendador Mário de Dedini. É, a concessionária que administra ali a, a, a rodovia é, diz que o motorista do caminhão basculante parou mesmo no, no acostamento para ver um problema mecânico que tinha dado ali é, embaixo do veículo e que, que o, o veículo depois começou a andar sozinho quando ele fazia a verificação e atropelou. E ele veio a, a ser atingido pelo caminhão, não resistiu e morreu, né? Olha que tragédia, né? Não sei, agora a polícia vai é, investigar, vai abrir um inquérito para ver a causa. Se ele, de repente, esqueceu ali o frio de mão ou falhou, houve uma falha mecânica. Mas que situação, né, gente? isso não é o primeiro caso, já, já noticiamos aqui outras situações semelhantes em rodovias de é, é, motoristas né, que, que pararam em acostamentos e acabaram sendo atingidos pelos seus próprios veículos. Vamos para Sumaré, veja só o que aconteceu com esse trabalhador lá na cidade de Sumaré, ele morreu prensado no elevador, é isso mesmo, morreu prensado no no elevador da empresa a qual ele trabalhava. É esse rapaz aqui, ó, esse homem de 38 anos, ele foi prensado por um elevador da empresa Honda, em Sumaré. Renato Varone era funcionário da Atlas Isclider e prestava serviço de manutenção no local. Ele era prestador de serviço, né? Então, segundo informações, Renato fazia manutenção é, no elevador do restaurante da área de produção, conhecido como elevador de carga suja, né, quando, por volta das 11h45, em um outro elevador, conhecido como carga limpa, ele subiu e prensou, né, o corpo da vítima contra a coluna de concreto. O SAMU foi acionado, né, ele foi socorrido, mas ele entrou em óbito já por volta do meio-dia e três. Equipes da perícia estiveram presentes no local para acompanhar. É, em nota, a Honda lamentou profundamente o acidente e afirmou que está colaborando com as investigações. A empresa a qual ele prestava serviço também externou profundo pesar de falecimento por um integrante que, de seu quadro de colaboradores, né? Que lamentável também. Esse caso foi registrado no terceiro distrito policial lá da cidade de Sumaré, minha gente. Olha, o perigo também, né? Tivemos aqui também em Santa Bárbara do Oeste outros casos semelhantes, né? De que uma peça de torto é, teria caído na cabeça de, de um funcionário de empresas renomadas aqui de Santa Bárbara. Já tivemos outros casos semelhantes, mas igual a esse, olha... Só semelhança mesmo, mas esse aqui foi realmente uma fatalidade e os nossos empresários também, as duas empresas e também a, aos amigos, né? os colaboradores, amigos, funcionários das empresas, lamentar. Vai se inscrevendo aqui no nosso canal, envia sua indicação de reportagem, fica à vontade, tá bom? Para que a gente possa acompanhar, para que a gente possa é, alcançar aí né, o maior número de pessoas possível. Você tem aqui o nosso WhatsApp, que é o 997-824426, fica à vontade para você mandar reclamações é, nessa, nesse canal, tá bom? Obrigado, viu, minha gente? Vamos embora? Obrigado, Davi. Obrigado, meu povo. Obrigado, produção. Fiquem com Deus. Um excelente final de semana. Final de semana promete chuva, hein? É, promete chuva. Mas segunda-feira, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta para apresentarmos mais uma edição aqui do Jornal da TV SBN. Mexeu com você, mexeu comigo. Vamos embora, meu povo. Até segunda.